E hey, aí galera, tudo bom? Então, hoje é o último dia do pós né? De uma semana, que a gente combinou de aguardar para ver os resultados. É... Assim, a gente já teve assim, uma, uma boa... um bom avanço né? do que tava, esperando, assim, comparando com o final do PIL, a gente teve um bom avanço aqui já teve pele nova aqui já teve pele nova aqui está descamando aqui está começando a descamar aqui está começando também a descamar e tem esses pontos vermelhos que são cicatrizes e que... aqui também começando a descamar e tem esses pontos vermelhos que são cicatrizes que realmente era esperado que demorasse que demore mais as cicatrizes a... a a ficar na cor normal porque elas estão se modificando, né? Elas estão ali ainda de trabalho, porque tem uma pele mais fina, elas estão ali em trabalho e aí muitas vezes você consegue recuperar a cicatriz, pelo menos um pouco. como massa aqui, por exemplo, que era bem funda, ainda está avermelhada, mas já está bem menos funda agora. E tem essa aqui, né? Então um aqui, por exemplo, que praticamente desapareceu. Ainda está vermelho, mas praticamente desapareceu. Então a gente só vai saber quando é, a cura processo de cura da, da da pele acontecer, né? Então, como em sete dias não deu tempo por conta dessas cicatrizes e dessas manchas mais profundas e assim, mas pelo menos tinha essa boa notícia, né? De que aqui, pelo menos nessa ou parte da pele foi renovada, etc. Aqui o no bigode chinês, se vocês olharem direito. quase aparecendo né lógico eu só tem um pouco da arcada unitária projetada para frente mas o bigode si ó quase aparecendo tá aqui o nariz é ficaram algumas pequenas manchinhas né devido ao a esfoliação manchinhas vermelhas também que é de que eram manchas uh, maiores eu não sei se essas manchas não ou se estão por baixo dessas manchas vermelhas. Mas enfim. E aqui desse lado a gente tinha essa parte aqui, né? Que era... Uh, a gente bastante porque... Tinha algumas manchinhas. Aqui nessa parte ficou bem vermelho. Ainda não tá totalmente descamando, mas está começando a endurecer. Aqui a gente já sabe, né? Tá começando a descamar agora. Aqui... Começando a descamar e aqui é, um pouquinho de escamação, mas leam cicatrizes né? e aqui é a, a tendência é que demore mais. Tá? Então assim, é, para ser bem sincero, eu acho que o resultado ele foi muito bom. Muito bom seria geral. Daqui a 15 dias é que a gente vai conseguir ver, né? daqui mais ou menos 15 dias é que a gente vai conseguir ver mais ou menos a pele recuperada, a pele demora 3 meses tá? para se recuperar. Se eu estivesse usando ácido todos os dias, é, ele iria para um mês, só que eu não posso usar ácido todos os dias, senão essas uh, cicatrizinhas aqui, elas nunca vão uh, se recuperar, elas vão sempre estar em transformação, tá? Então, uh, a gente precisa parar com com assim, essa parte aqui também, né? Tá, ele não está descamando, mas está ficando um pouco mais durinho, e esquecendo o Aqui não muito, né? Mas está escamando já. Então a gente precisa fazer acompanhamento com 3 meses, né? 3 meses é o tempo máximo. Então a gente vai fazer com 15 dias, tá? E aí a gente vê como é que está o andamento e se precisa fazer com mais 15 dias ou com mais um mês. Tá bom? Mas por enquanto o resultado é esse, foi um resultado para mim muito satisfatório. Ainda está em processo, lógico, né, de recuperação. Mas se você comparar esse meu rosto hoje com o rosto que eu tinha antes de começar o peeling, você ia ver muito mais é, cicatrizes, lógico que ia ver muito menos hematomas. Você ia ver muito mais cicatrizes, muito mais buracos, manchas. É, e aqui pelo que eu estou vendo, ainda vai dar uma amenizada nas manchas. Aqui a gente vai dar uma amenizada nas cicatrizes. Aqui o birrochim já está já tá bem amino, tá? aí eu estou tá com essa... A é, frequência vermelha Inclusive, tá? deixa eu só explicar Ontem a gente teve o, o peeling né peeling não, desculpa O processo de Como é que chama Esfoliação né? Porque estava no dia da esfoliação E tinha que passar a máscara né Então tudo isso ajudou Para que tivesse mais vermelho hoje Se não fosse isso, eu estaria um pouco mais claro Como em outros vídeos Mas é bom porque vocês ficam vendo Onde que onde ainda está é, onde ainda está Com os hematomas E onde que já está tá? Então todos esses hematomas aqui Já estão bem clarinhos Com o processo de peeling E o processo de é, Da vitamina C né, Que também é agressivo Ele volta a, Ele volta a aparecer Então toda essa vermelhidão Por conta disso também tá? Mas é, é, é ótimo porque vocês ficam vendo Como está o estado real e que às vezes não aparece na câmera, né, pela pela claridade, tá bom? Então basicamente isso. Daqui a 15 dias a gente se vê e é, espero que esteja com. pelo menos com essa parte aqui é, mais clara. Mas eu já vi ó que pelo menos uma parte escura que já tinha continua, mas acredito é que não. Então vamos esperar para ver como é que tá, né? Espero que esteja um pouco mais clara. É, essas peles novas aqui a gente tá. Tendo muito cuidado que é pele ir pigmentando é, corretamente, né? sem, sem, muito, sem muita pressa, sem muito sol. E o resto é isso. Vamos aguardar. Daqui a 15 dias a gente se vê. Tá bom? Beleza. Tchau, tchau.